B, TCC, prova. F... Opa, opa, já foi? E aí, tudo bem? Você já foi aprovado no exame da ordem? Não? Você está ficando sempre batendo na trave na primeira fase? É isso que está acontecendo? Vixe! Isso precisa mudar. Você precisa de cara ser aprovado no exame de ordem. Então, ó, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como que isso vai acontecer. Inicialmente, preciso me apresentar para você, é claro. Meu nome é Rogério Renzetti, eu sou professor de direito e de processo trabalho, sou mestre em direito e agora eu quero ser o seu treinador. Isso mesmo, seu treinador. Calma que você já vai entender. Eu preparo vencedores para a OAB há mais de 10 anos em diversos cursos presenciais em todo esse país, em todo esse Brasil afora aí. E agora eu quero ultrapassar qualquer tipo de barreira e quero preparar você. Onde você estiver, eu quero chegar e te ajudar nessa preparação e nessa aprovação. Eu quero te entregar a carteira da OAB. Eu quero vencer com você esse primeiro degrau, que é a primeira fase, e caminhar lá para a segunda fase. Eu sei que você pode estar pensando, ah, esse cara chegou aí para vender mais um curso online, para fabricar fórmulas mágicas, trazer um curso com diversos professores, uma carga horária impossível de ser cumprida, né? Um pouco tempo que tem aí para o exame de ordem. Vai falar que o curso dele é o que mais aprova no país, que isso... Tudo que você escuta sempre. Ou então você pensou assim, pode ser. Bom, não tem como eu fazer um cursinho preparatório, eu ainda estou terminando a faculdade, tenho TCC... Ah, tem a pressão da família, tem namorada, tem o meu futuro, o que será do meu futuro pós-faculdade? Não tem condições de pensar nisso agora. Fica calmo. Assim como você, eu passei exatamente por tudo isso. Por todas as angústias, dúvidas, tudo que está passando, eu já passei. Já vivenciei na pele isso. Por isso, por ter vivenciado, eu tenho propriedade para vir aqui conversar com você. Você se enganou. Você se enganou completamente, eu não vim aqui te oferecer mais um cursinho, mais um, não, não vim fazer isso. Vou te apresentar uma solução, vou te apresentar, na verdade, uma ferramenta que vai te ajudar a dar o primeiro passo rumo à aprovação no exame de ordem. O primeiro passo para você pegar a sua vermelhinha, a sua carteira da OAB. Projeto Você e o RR, o que, que é isso? Você e o RR, você vai estudar direto, direto, direto, sem, sem intermediário, comigo. Vai estudar direito do trabalho e processo de trabalho, ou seja, você vai assegurar, vai garantir 11 pontos na primeira fase da OAB. Você estuda os pontos direcionados, ponto a ponto, focado, que de fato cai no seu exame. Você terá atendimentos comigo, individualizados, via Skype, telefone. Hangout, depois eu resolvo isso direto com você, mas você vai falar e vai tratar direto comigo, sem nenhum intermediário, sem monitor, sem professor assistente, sem nada. É você e RR. Você vai agendar as sessões, os nossos treinamentos, vamos dizer assim, diretamente comigo, pelo meu WhatsApp, no meu número pessoal de telefone. Então, vou repetir: nada de monitor, nada de ninguém interferindo na comunicação. Eu e você. Juntos, agora é assim Você não vai esperar semanas Para o professor responder aquela dúvida Imagina você assistir um curso Deixa uma dúvida no fórum lá é, Demora semanas Às vezes até quase perto de um mês Para alguém responder a sua dúvida Como acontece hoje na maioria dos cursos A distância, a gente sabe disso Eu te atendo Eu resolvo diretamente o seu problema E a sua dúvida Você vai receber lista com exercícios Muitas, muitas questões Você resolve? E vem corrigir comigo, diretamente comigo A gente marca e você resolve comigo via Skype Via telefone, via Hangout A ferramenta, depois eu resolvo diretamente com você E aí, é claro que você deve estar criando aí na sua cabeça Algumas objeções para esse produto Esse você e o RR, como assim? Ah, mas RR, só 11 pontos Não aprova na primeira fase da OAB Eu tenho que fazer 40 pontos no mínimo Sim, você está certo mas, cuidado, vai faltar apenas 29 pontos. Só na disciplina de ética profissional, que todo mundo sabe que não é nada difícil gabaritar, você tem mais 10 questões. Então, pensa nisso, questões muito tranquilas. As provas de direitos e processo de trabalho, isso é estatístico, elas hoje vêm definindo a aprovação na primeira fase da OAB. Esses 11 pontos, eu sempre digo isso, eles são preciosos e não são nada difíceis de serem conquistados. Você não vai perder 11 pontos, né? Você prefere estudar em uma turma lotada? Você prefere deixar dúvidas e nunca ter as dúvidas respondidas? É isso que você prefere? Ou você gosta de, uma, de um atendimento personalizado, direto? Eu e você. Pensa bem o que, que você gosta, o que, que você prefere. Poupe o seu tempo. O seu tempo é muito precioso. Muito, muito, muito. Não é melhor estudar de uma forma focada, realmente direcionada, sem ladainha, com de fato o que vai aparecer na prova? Claro que sim. Veja no meu site, veja lá, rogerorenzete.com.br, nas minhas redes sociais. Veja o que os alunos falam, veja os alunos pensam a respeito do RR. É só você entrar lá, é só você entrar lá, vou deixar para você aqui. Entra lá no meu site, entra nas minhas redes sociais e dá uma pesquisada. Eu quero, eu quero e vou, eu quero e vou te ajudar a ser aprovado no exame de ordem. Como adquirir, então, o produto, você e o RR? Ah, mas isso deve ser muito caro, né? Muito caro? Me responda, então, o seguinte. Agora, eu vou fazer a pergunta para você. Quanto custa para você não ter a carteira da OAB? Consegue me responder? Você vai investir investir o valor de R$ 499,00. R$ Vai no site que você vai ver lá e vai estudar direto comigo você pode parcelar você pode pagar no cartão você pode pagar via boleto bancário como você quiser tudo bem rr e o desconto sabia que você pediu desconto tá bom já entendi desconto sempre tem que ter um desconto tá bom se você entrar no meu site agora mas tem que ser agora você vai pagar apenas R 299 reais e estudar direto comigo Direto, direito e processo Trabalho comigo, mas tem que ser agora Ainda corre o risco de você chegar agora lá no site E nem ter mais vaga né? Ainda tem esse porém Isso pode acontecer Então vai lá agora no site RogérioReizete.com.br Chega, né? Chega de Quase deu 38, 39, quase foi Agora vai Agora não é se, si. agora vai Seu tempo é precioso Estude comigo, de forma direta, personalizada. Você merece isso, claro. Eu e você via Skype, via Hangout ou até via telefone, não importa. Você vai dominar direito e processo de trabalho. 11 pontos, 11 pontos. Grava isso. Super preciosos que vão ajudar você a chegar na segunda fase desse exame. Visita o meu site rogerorenzete.com.br e saiba mais, muito mais lá para você. Se mesmo assim, você estiver com dúvidas, você está com muita dúvida, se você faz ou se você não faz esse projeto comigo, faz o seguinte, faz o seguinte, não fica com dúvida não. Me manda uma mensagem, agora, no meu WhatsApp, e eu agendo um atendimento para você. Vou colocar aqui meu WhatsApp para você. Você me manda lá, eu agendo um atendimento com você. Mas lembrando, são poucas vagas. E o RR preza pela qualidade, não pela quantidade. Tenha certeza disso, tá? Então, doutor, doutora, te espero. Próximo passo é eu te entregar agora a carteira da OAB. Ela agora passa a ser uma realidade para você, não mais um sonho, não mais uma fantasia sem fórmulas mágicas. A partir de agora, você e RR, juntos, rumo à sua aprovação no exame de ordem. Tchau!